Belo Horizonte MG, Avenida Barbacena, A Avenida Barbacena começa no entroncamento da Contorno com Tereza Cristina e termina na Praça da Assembleia. Asembleia. Legislativo de Minas Gerais. Hoje vamos conhecer esse pequeno trecho aqui que vai até.. É... Eu vou ir nele até a Praça da Liberdade. Há pouco tempo fizeram uma, um corte das árvores aqui. Ó. Me desagradou porque. Gosto muito da natureza. Todas as árvores aqui são, são imensas, mas fizeram uns cortes é, pesados aqui. Né? Enfim, a Avenida é bastante bonita A, a esquerda, que agora é o Hospital Vera Cruz. avenida ela é bem bacana porque ela tem essa praça central né, vamos dizer assim, toda a extensão dela e totalmente arborizada então o ambiente é bem agradável e está bem cuidado né a gente vê que tem, já tem algumas flores ali Cantinho ali. Essa região aqui é a região do Barro Preto. Então a Avenida Barbacena começa no Barro Preto e termina no Bairro Santo Agostinho. Ela não é muito grande, eu calculo aí uns 10 quarteirões. Aqui no Barro Preto tem um batalhão do exército Se eu entrar à direita aqui, ó, eu saio em frente a ele E é uma região, é conhecida de grifes né Muitas lojas e grifes aqui na região do Barro Preto isso também se estende ao bairro Santo Agostinho, essa característica de moda, né? Vestuário e calçados. Então está ruim aqui hoje. Nós estamos cruzando a rua Paracatu com a rua dos Aimores. O quarteirão de baixo é onde tem o sinal, e cruza com a avenida Amazonas. Como está meio lento, vou dar uma pausa, vai dar um pequeno pulo aí no vídeo, para não ficar desagradável. Essa espera aqui, deixa só para mim que não tem como correr agora. Bom, tá aí o entroncamento da Barbacena da com a Avenida Amazonas Se abriu, vamos ver se eu consigo passar agora a Avenida Amazonas Descendo Amazonas Sentido centro subindo, sentido Contagem Bom, a Barbacena tem mais dois quarteirões aí pra cima e ela termina exatamente na praça da assembleia eu vou entrar aqui um pouquinho antes e vou passar ao lado da assembleia esse prédio grande aí na frente é uma referência aqui que é o prédio da CEMIG a companhia de energia elétrica de minas gerais né? Agora aqui nós vamos subir a rua Araguari, Araguari, isso mesmo. Essa rua no sentido oposto, ou seja, da Amazonas ali, se eu pegar ela descendo, eu passo no meio do Barro Preto, aí sim eu passo um monte de, de, de lojas de grife, né? vários quarteirões comerciais. E ela vai terminar na contorno exatamente é, no viaduto Helena Greco, que é o comecinho da Avenida Bias Fortes. Nesse sentido aqui subindo, eu estou agora já no bairro Santo Agostinho. E ela vai terminar também na contorno lá em cima. Né? Como eu já expliquei, a avenida do contorno, tem outros vídeos aí no canal, ela faz o que o nome diz, né? Esse contorno ao redor de BH, do, do, do hipercentro. Em uma oportunidade eu conto essa história aí. Então vou virar aqui agora na rua Rodrigues Caldas. Essa aqui é a rua da Assembleia Legislativa Aqui ao lado, ó, a entrada principal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais A casa dos deputados aí de Minas Aí está O lá. aí, agora a praça da Assembleia, né? Também muito bacana. Foi reformada há pouco tempo, tá bem bonita com muitas opções aí de lazer esporte. Ali ó, um prédio do Banco Central do Brasil. E aqui ó, esse prédio é o CREA. Esse prédio aqui é do CREA. A rua Rodrigues Caldas. Começa na... Praça da, Assembleia, da, da Liberdade Praça da Liberdade Deixa eu confirmar aqui porque Eu fiquei em dúvida Se ela muda de nome ali embaixo É que não, né? Não deveria Pelo menos Mas eu fiquei nessa dúvida aí É porque esse, esse... Esse ponto aqui foi redesenhado, né? Na verdade, nós tínhamos a Avenida Álvares Cabral, corta a praça direto. A Avenida Álvares Cabral é essa, do lado do prédio do Banco Central aqui, que nós acabamos de passar. Mas ela vem lá do centro de Belo Horizonte, do Parque Municipal, da Afonso Pena. Ela vem de lá... E ela é interrompida aqui por causa da praça e continua depois da praça. Isso aqui se foi mudado há algum tempo. É verdade que é a rua Antônio Aleixo, a Antônio Aleixo começa na Praça da Liberdade, começa, aliás ela começa ali em cima onde nós entramos, na Avenida Olegário Maciel, foi o que eu cruzei, e termina na Praça da Liberdade. A Rodrigues Caldas começa na Olegário Maciel e termina no contorno do outro lado. O aqui já é bairro de Lourdes. Belo Horizonte tem tentado implantar o processo de ciclovias. Em algumas ruas aqui do bairro de Lourdes receberam algumas faixas para isso. essa transversal aí, essa lista vermelha é uma tentativa de criar um pequeno espaço aí para os ciclistas nós vamos cruzar agora a rua Rio de Janeiro e a praça já está lá em cima Dois quarteirões aqui. Hum. O último quarteirão da Antônio Aleixo curiosamente, mantém até hoje ah, calçamento. Não sei se eu vou conseguir gravar ele, é, porque trepida muito e a câmera costuma dar problema. Aqui, esse último carteirão aqui é calçamento. Eu estou me lembrando, acho que é o único em Belo Horizonte aí. Ali no fundo já faz parte da Praça Liberdade. Complexo aí do governo. E ao lado aqui o Minas Tênis Clube. Eu vou encerrar aqui porque eu estou entrando aqui para a região da Rua da Bahia Passar aqui ao lado do Minas Tênis então Nessa filmagem nós não veremos a Praça da Liberdade Aí o Minas Tênis Clube Rua da Bahia Lancei recentemente aí No, no canal Um, um vídeo é, Mostrando quase toda a extensão dela Desde lá do começo do contorno Lá com a Andradas Até aqui no Minas Tênis Então para fechar com chave de ouro Eu vou seguir a Rua da Bahia aqui Até o contorno Dois quarteirões acima é isso, valeu gente, assine o canal, mande vídeos para nós aí da sua região, da sua cidade, apresente rotas, opções, você vai estar contribuindo aí para um trânsito melhor. Aqui encerra-se é a rua da Bahia, começa após ela a rua Carangola, e já é o bairro Santo Antônio. Valeu, um abraço, até mais.